E aí, virar aqui pra quê? Não, não, tudo bom nada Não, é precisa vir um gravador É intimação, ô Daniel Claro que eu preciso, qual que é o problema? Vocês gravam todo mundo aí? É, grava quem? Ué, não é polícia civil? Vai investigar o, os outros? Ô Daniel, é... Ué, mas grava quando quer, e agora tá reclamando o quê? Eu tô na minha casa, o qual Daniel. que é o problema? É só uma intimação, Ué. Pra... ô Daniel É só uma intimação pra você? Não, não intimação, se você quiser, você, você joga aí, cara Eu posso ignorar não, você vai receber ou não vai? Amigo. Não, não vou receber nada. Não, tudo bem. Nada. Não vai Só... receber, a gente relata pro juiz. Não quer. Ué, Fazer o quê? manda pro juiz, cara. É o trabalho de vocês. Tô falando, você trabalha pra máfia? Uma máfia estatal? Pra ficar coagindo pessoas pacíficas? Coagindo quem aqui? Vocês, eu ué. Vocês me que eu não coagino, tá? esse negócio na minha frente aí. Ué. Ué, o negócio tá na minha com frente. com esse negócio ligado Ué, e, e mostra sim. Merda aí. Isso, que merda o que, cara? Tô na minha Vocês casa. Colocar isso aí, Olha aqui, ó. Tô aí, na minha casa. Viu? Qual que é? Não, então tá. Sua ficha tá pra pra limpa. limpa. Tá? Sua ficha é limpa. Que ficha é então, limpa, cara. Ficha segundo o que o estado? Dane-se o estado, cara. Tá? Que, de onde que vem o dinheiro que paga o seu salário, meu? Receber. Tá? De, de onde que vem? Enche o saco aqui. Olha aí. Tá vendo? Encheu o saco em cima de pessoas pacíficas. É para isso que serve o Estado. para encher o saco de todo mundo. O cara presta um concurso para quê? Tá vendo? para isso que todo mundo protesta. Por mais Estado. Simples. Agora fala, vai combater o quê? Crime sem vítima? É isso aí. E ainda tá reclamando. Engraçado né quer, quer, quer prestar um concurso Pra ser policial e não quer ser identificado Por, por que que você não se identifica também? Você não tá vendo a identificação aqui? Ué Fala aí, fala bem alto pra todo mundo saber Tá? Não é questão de ser pintado Fala seu nome Fala tudo Fala tudo Ué Você não é funcionário público? Não é pago com dinheiro público? Você. Entendeu? Eu não dependo de dinheiro público nenhum, tá? Porque eu não roubo as pessoas, Atalivou. tá? Olha lá, arma na mão, né? Arma na mão, é isso aí. Parabéns, fazer parte da máfia estatal, é isso aí. Eu acho que dessa forma vocês passam a entender melhor o que eu falo aqui, quando eu falo contra o Estado. Viram a arrogância do sujeito? Sujeito é pago com dinheiro arrancado do seu bolso. Ou seja, através de imposto, roubo, e mesmo assim usa critérios estatais para julgar as pessoas. Né? Alguém vai dizer, ah mas estão fazendo o seu trabalho. Como eu falo, soldados nazistas também estavam executando o seu trabalho. Esses policiais civis aí que vocês viram, entendeu? são capazes de qualquer coisa, até mesmo matar alguém caso a pessoa descumpra ordens estatais, ordens de, de um juiz babaca que está confortável lá em seu gabinete dando ordens. Na verdade, eles são meros cães de guarda para executar o serviço estatal. Então, jamais colabore com o Estado ou qualquer agência estatal. Para o pessoal aí que ficou protestando aí na Paulista ou qualquer outro protesto pedindo por mais Estado, é isso que vocês estão pedindo. Quando vocês estão pedindo por mais Estado, né, vocês estão pedindo exatamente por isso. Mais funcionários públicos, mais interferência na vida das pessoas, menos liberdade individual. E, antes que eu me esqueça, o que, que eles estão combatendo? O que, que a Polícia Civil está combatendo nesse caso? Crime sem vítima. Está combatendo um vídeo que foi denunciado no YouTube e que eu falei naquele vídeo, que eu mostrei naquele vídeo a Polícia Civil serve para quê. Então, que vocês reflitam aí sobre o quão desejava o Estado até o dia que ele começar a bater na sua porta e encher o saco.